Por 12, 12 de 3333. 3,3. Então assim, é um cartão caro, é um cartão bonito, traz um status legal. No entanto, ele também traz uma coisa que outros cartões não têm. Vou espelhar aqui para vocês o, o Autos porque eu não tenho ele aqui esse cartão eu não tenho né o Autos que perdeu o benefício agora mas é um cartão ainda bom né deixa eu mostrar para vocês ele aqui que aí vocês têm a noção de qual cartão que eu estou me falando, que eu estou me referindo tá? então bem, esse daqui é o cartão Autos do Banco do Brasil, ele é um Visa Infinity ele é feito de metal tá? esse cartão aí muito bonito por sinal também, é um cartão voltado ao público do private de alta renda do, B... do Banco do Brasil, e a pontuação desse cartão é 2.5 até 30 de nove de 2023, no entanto o Banco do Brasil sempre vem prorrogando, então até então desde o lançamento desse cartão, a pontuação dele é 4 pontos por cada dólar gasto, mas sabendo o que pode acontecer, desse cartão cair a pontuação para 2.5, pois a realidade desse cartão é 2,5 por dólar gasto. Como eu falei, desde o lançamento nunca foi dado 2.5, sempre foi 4 pontos. Hã? Bem, sabendo disso, o cartão ele foi lançado com Lounge Key, Dragon Pass ilimitado, titular, adicionais e convidados, ou seja o titular os adicionais e convidados tinham acessos ilimitados 100% nos dois benefícios Lounge onde dragon pass a tá? anuidade 1440 se o cliente gastasse 25 mil reais por mês isentava a anuidade essa era a única forma de isentar a anuidade desse cartão autos do banco do brasil tá? bem esse cartão hoje ele foi retirado o dragon pass Perdão, hoje foi retirado o Lounge Key. Ou seja, este cartão não tem mais Lounge Key limitado. Tem apenas o Dragon Paz ilimitado, titular, adicionais e convidados. Hã? Bem, os pontos desse cartão nunca expiram e ele vai direto para Livelo junto com os cartões Orocard. Leandro, a anuidade dele não é muito cara pelo que ele oferece? Então... Ele é o único cartão de grandes bancos ilimitado 100% titular, adicionais e convidados. Só existe três cartões no Brasil ilimitado 100%. O primeiro é o The One, perdão. O primeiro é o Autos, que é ilimitado titular, adicionais e convidados, que é ele. Depois é o Black Merit do Cicobi, que é o titular, os adicionais e convidados. E depois o Cicred Black, que é o titular, adicionais e convidados 100% só existe três cartões no brasil desse jeito no país que esse cartão faz parte né então dentro do universo do cliente do banco do brasil esse cartão ele faz jus aí aos seus benefícios tá então quando você fala de um cartão que tem benefícios esse cartão Visa infinity do banco do brasil com essa anuidade ele acaba se pagando né? 1.440 é mais barato que o cartão a eterno, que o The One, que o Dunk, tudo mais. Né? Então o cartão ele traz para você consigo quatro pontos a cada dólar gasto. E aí você observa esse asterisco aqui, ó. Esse asterisco ele chama atenção para você lá no final, que lá no final ele vai falar aquilo que eu falei para vocês. Só que a anuidade dele, 12 parcelas de, de 120 se você é um cliente que usa muito cartão, ganha pontos, viaja, usa o concierge, usa salas VIP do Dragon Pass, né? é, acaba que você pode dar até 8 cartões adicionais, 8, sem pagar anuidade. Então você imagina, 8 cartões adicionais, grátis. Ilimitado ao Dragon Pass, titular, adicionais e convidados. Ou seja, os adicionais pode levar convidados ilimitados. Aí aqui você observa que ele de novo fala dos pontos, que é 4 e tem um asterisco também. Aqui ele não, não, não foi retirado. Tá vendo? Aqui não foi retirado dele ainda, tá errado. Tá? e por fim as informações do site mas esse cartão aqui é consigo né o Igor tá perguntando assim será que alguém do private paga a anuidade dele então esse cartão é só para cliente do private né ele é um cartão voltado literalmente ó ao público private ó então assim esse cartão ele ele é literalmente um cartão voltado para o private só que ele já nasce com a anuidade de 1440 agora cara tudo existe um um elo o cara tem 7 milhões o banco vai cobrar a anuidade de um cliente que tem 7 milhões O cara gasta 50 mil por mês, ele vai ligar e pagar 120 reais de anuidade, ele nem vê a fatura. É. Então esse, esse, esse público que foi criado esse cartão, ele é um público exigente. Só que é um público também que não observa muita coisa que acontece com a sua fatura. Ele confia no banco. O cara não vai colocar 10 milhões, 20 milhões num banco e, e não confiar no banco. Ele confia no banco. Né? Agora, eu, Leandro, não acredito que um private pague anuidade Eu não acredito Se eu tivesse 10 milhões lá Eu também não pagaria Eu ia brigar para não pagar Então, cara, com certeza tira Mas a ideia aqui não é saber se ele paga anuidade ou não Aqui a ideia é saber se vale a pena ou não esse cartão E esse cartão, pelo complexo Que eu acabei de falar aqui do conceito desse cartão, ele acaba sendo um cartão muito bom, né? Então o Autos, além de ele ter um designer bonito de metal exclusivo, o cara tem os benefícios dele, que é oito adicionais grátis, pontuação de quatro pontos ilimitado a Dragon Pass, livelo, né? Os pontos nunca expiram, existe a possibilidade da isenção da anuidade, mesmo que não pague. Existe a regra de isenção né? E todos os benefícios que o Visa Infinite tem Esse cartão tem além do concierge exclusivo né? Então o Autos está lá no, no, no, no, no pódio Entre os melhores cartões Mesmo que se pagasse a anuidade de R$ 1.440 120 por mês Ele é um cartão que se paga né? Então dentro desse mercado aí é um cartão muito bom então, ele, ele tem esse apelo de ser um cartão muito bom. Tá? Então, o cliente que tem esse cartão aí, junto com o Mastercard, está muito bem servido. Né? Se, qual, qual que é a jogada que eu faria aqui? É, eu pegaria um cartão Mastercard, ilimitado ao lounge aqui, e um cartão com, uma, com um cartão Priori em peso, se não fosse ilimitado, pelo menos com 8, 10 acessos. Né? Então, dá para você ter um cartão com Priori e com o Mastercard completar a jogada do, do cartão. Então, um Visa Infinite Autos, um Mastercard Black limitado e um Elo ou Visa com Priority Pass. Né? Então, seria muito bem servido. Talvez um Mastercard Black do, do Cicobi ilimitado, completo. Né? E talvez um Elo Diners da Caixa com oito no Priority Pass. Aí eu teria uma bandeira Visa, um Master e um Elo. Estaria perfeito. Tá? Show, então esse é o bebê. Ainda eu vejo esperança nesse cartão top, ainda tá. Ainda eu vejo esse cartão com, com boas aceitações pelo seu público, tá. Aí nós temos aqui o The One que é o cartão do Itaú. Já respondeu Adriano Bar Bar Bárbara aqui: Leandro, tá, tudo bem. O C6 bem que grafeno poderia ter acesso ao Priority Pass. E Dragon Pass não, não porque o Dragon Pass é um é um benefício da Visa, não é da Master. E o Priority Pés não tem no Master, só tem no Visa. Então Priority Pass no Master por enquanto não tem e Dragon Pass também não. Então sendo Mastercard só lá onde aqui. Então o que ele vai trazer aí é o acesso ilimitado ao Longe aqui, Agora, se o C6 Bank fechasse uma parceria com colisão entre Lounge Key e Priority Pass, aí sim poderia. A Colisão é a mesma empresa, Lounge Key e Priority Pass. Aí poderia ser os dois. Mas Dragon Pass está descartado. Tá? Bem, o Itaú, o Personality The One, é, existem algumas formas de conseguir esse cartão. Né? Por upgrade de um cartão com 60 mil de limite e renda de 35 mil, você sendo convidado pelo banco de ter esse cartão e você participar das minhas vantagens e atingir o nível 5 e ter esse cartão, ou investimentos de 4 milhões ou mais para ter este cartão. Bem, ele é um cartão também feito de metal, é um cartão pesadinho, bonito, né? atrás do cartão é clean. Só vem escrito YUP e a numeração do cartão, ou seja, é um cartão bonito, top demais também, show de bola. Na lateral dele você vê o metal impresso no cartão, então do lado, aqui na lateralzinha, você observa o metal dele impresso aqui, muito bonito por sinal também. E dessa vez eu queria é, mostrar para vocês o peso dele ao vivo, Deixa eu most já que eu estou mostrando ele para vocês... Deixa eu pegar minha, minha, a minha balancinha, que eu quero mostrar para vocês ele pesado, né? Deixa eu pesar para vocês ele aqui, para vocês verem o peso desse cartão, ao vivo, né? Muito legal, por sinal também. Deixa eu mostrar para vocês, aqui. Pronto. Deixa eu pegar ele aqui e mostrar para vocês esse cartão. Então, eu vou colocar aqui na, na, na balancinha e mostrar o peso dele para vocês ao vivo, tá? Deixa eu colocar aqui a câmera. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá, ó. Cartão, ó. 13 gramas, o The One de metal, tá vendo? 13 gramas, ó. Cartão é isso aqui, ó. Tá vendo? Bonito. Show. Maravilha. Beleza. Agora, o altos, O altos não. O eterno Do Banco do Bradesco. Deixa eu mostrar pra vocês também. Como que seria o Aeterno. Também aqui pra vocês verem. O Aeterno tem 16 gramas. Tá? Ó. 16 gramas, o Eterno, beleza, show, maravilha, toque, toque, toque, toque, bem, vamos lá, deu One, anuidade 4 mil reais, vale a pena é, pagar uma anuidade de 4 mil reais para um cartão dessa magnitude? O cartão ele ele, ele ele tem esse apelo para pagar 4 mil reais de anuidade, né? É... Cara, é um cartão assim muito caro, quatro reais de anuidade. Ele tem um peso muito alto para o cartão, tá? Então, o cartão quando você fala assim, o cartão Itaú Personalidade One, quatro mil reais. O que, que ele tem de charme, de apelo para um público de alta renda pagar essa anuidade? Será que o público do alta renda, ele paga uma anuidade de 4 mil reais para ter esse cartão? Porque, cara, para ter o cartão de One, o cara tem que pagar a anuidade de R$4.000. 12 parcelas, se não me engano, de R$345, vamos ver? 12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 que o Itaú lança com o cartão The One a partir de agora e traz consigo o The Assist que é um programa também que só o The One tem então quando você olha o The Assist que é como se fosse um concierge voltado para esse cartão exclusivo porque eles pedem o número do cartão ele já sabe que você é um cliente The One o tratamento é VIP VIP VIP VIP VIP, VIP né? então tudo que você precisar tudo Pesquisar passagem, hotéis, é, aluguel de carro, shows, eventos. É como se fosse um concierge, mas voltado para o público de alta renda de verdade. Porque 4 mil reais não é qualquer um que vai pagar uma unidade dessa. Né? E aí você tem todo essa esse charme aí, essa garantia, com o de Assist, pelo WhatsApp, pelo telefone e tal. Você tem toda essa exclusividade, né? O cartão, ele te dá três é, pontos por dólar gasto ah, nacional, né? E três e meio internacional. Então, três pontos em todas as suas compras, três no dobra vira seis, tá? Se for internacional, três e meio dobra vira sete, tá? Então, acaba sendo uma pontuação boa para um cartão que nós temos hoje no país, tá? A sala VIP dele é ilimitada e gratuita para o titular e os adicionais. Então, tanto o titular quanto os adicionais do The One não, não, não, é, tem acesso limitado ao Lounge Key, que é o um Mastercard. Então, ele tem acesso limitado ao Lounge Key, o titular e os adicionais. Convidados ainda não tem, mas o Itaú já está fazendo um trabalho para trazer mais novidades para o The One. Tá? Então, é um cartão feito de metal, o design dele é top, tá? show de bola e maravilha, toque, toque, toque, toque. Tá? Os pontos dele nunca expiram. Como eu falei, os pontos é 3 e 3,5. Você pode escolher entre pontos e receber cashback na fatura também. Tá? Bem, Leandro, R$4.000, mesmo assim, você falando tudo isso, ele vale? Não vale. Então, ao meu ver, por mais que ele existe, o diferencial do The Assist, é, eu poder transformar os pontos no dobra, virar 7 ou virar 6 e ter acesso ilimitado ao lounge aqui, ainda é pouco pela anuidade que o cartão cobra.